Candidato que tem o nome sujo, CPF no Serasa, pode abrir conta bancária para campanha? Pode. A legislação prevê e autoriza, sim, que o candidato com qualquer pendência em seu nome possa abrir essa conta bancária. Pode receber talão de cheques? Não, é proibido. Mesmo o comunicado Bacen já diz lá, a carta circular já diz que o candidato não pode, o banco não pode fornecer talão de cheques para esse candidato. Ele vai movimentar sua conta pelos aplicativos, pelo Internet Banking, ele pode também utilizar cartão de débito, se for dado pelo banco. Do contrário, aqueles cheques a vulso, pela internet, por DOC, por TED, mas ele não poderá de fato ter talão de cheques. O partido XPTO vai doar recursos do FEFEC e do fundo partidário para candidatos majoritários e proporcional. O tesoureiro mencionou que providenciará a doação depositando na conta de ambos doações de campanha. O procedimento está correto? O que, que você acha? Você acha que o partido, quando vai doar recursos do fundo especial e do partido, do fundo partidário, ele pode depositar isso na conta doações de campanha? A conta doações de campanha é uma conta para pessoas físicas é uma conta que recepciona todas as doações oriundas de pessoas físicas. Então, se o recurso que o partido vai doar é do FEFEC e do fundo partidário, ele deverá primeiro passar esses recursos pela sua conta Fundo Partidário Partido e FEFEC Partido e dali transferir, para as contas FEFEC e Fundo Partidário dos candidatos, majoritários e proporcional. Não importa, o que o partido não pode é pegar esses recursos e transferir diretamente para a conta doações de campanha, ou do candidato, ou mesmo passando pela sua, que o partido é obrigado, lembra, a ter a conta doações de campanha? Uma coisa que é muito importante aí é que você, candidato, no momento que for receber esses recursos, sempre questione o partido. Qual a origem do recurso que o partido está repassando para você? Porque, à medida que você souber de onde vem, qual é a origem, você também atentará, pois pode haver alguma distração naquele representante partidário ou até mesmo um desconhecimento da legislação, e você deve estar atento a isso e não deixar que esse recurso entre na conta errada. Se por acaso isso acontecer, o que deve ser feito? Estorna-se o valor para o partido sem utilização para que esse, esse valor retorne para a conta correta. E só aí você vai fazer a utilização. Então, fique atento à origem de todos os recursos que você receber. O partido que você acessória possui recursos na sua conta ordinária, a conta Outros Recursos, e te avisa que vai repassar esses recursos para as campanhas dos candidatos. Quais cuidados deve-se ter nesse repasse? Você já sabe, todo recurso que o partido vai aplicar na campanha de pessoas físicas, Primeiramente, ele vai depositar na sua conta doações de campanha partidária para depois passar para a conta doações de campanha do candidato. Então, se o partido recebeu durante a sua vida normal contribuição de filiados, doação de eleitores, é, eleitores, é, sim, eleitores que porventura queiram doar para o partido, mas Deixem claro que esse, esse recurso vai ser utilizado em campanhas, porque à medida que o partido recebe a doação, ele tem um recibo eleitoral, um recibo de doação, perdão, o partido emite recibo de doação. E nesse recibo vai constar lá uma quadrícula. Essa doação que o partido está recebendo, é que o partido está recebendo desse simpatizante, desse filiado, dessa pessoa física. Ele está recebendo isso para ser aplicado no partido ou nas campanhas. No recibo de doação, lá do SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anuais, vai ter essa marcação. A partir disso, o partido vai aplicar na campanha, caso o doador tenha manifestado essa intenção, esse recurso vai estar submetido ao limite de doação de pessoa física, se ele vai ser utilizado na campanha. Se ele for utilizado no partido, não está submetido ao limite de 10%. A gente vai falar também disso detalhadamente adiante. O importante aqui nessa questão é que você saiba que qualquer recurso que o partido tenha lá depositado na conta outros recursos, ele não pode repassar para as campanhas sem que antes esse recurso passe pela conta doações de campanha do partido. Ali é a porta de saída dos recursos que o partido vai aplicar de pessoas físicas, né, oriundos de pessoas físicas, para os seus candidatos. Os candidatos que receberem esses recursos devem emitir recibos eleitorais? Sim, recibos eleitorais devem ser emitidos obrigatoriamente nessas doações entre partidos e candidatos e entre candidato e candidato.